Pra vocês, isso tudo que aconteceu foi um tal de Luiz, e esse cara, meu Deus do céu, de verdade, eu fiquei quieta o tempo todo, só vendo as coisas acontecendo, e me fazendo de sonsa, né, pra não dar problema, porque a organização de festa é complicado, dá trabalho, enfim, a gente aguentou um monte de coisa, na casa não tinha nem água pra gente beber, morrendo de sede, não tinha papel higiênico também, não tinha toalhas novas. Entendeu? E, tipo assim, fiquei quieta ainda, aguentando tudo isso pra fazer o show, porque eu sabia que era um show grande, né? Que tinha bastante fã. Então fui aguentando. O ápice foi a passagem. Ele não cumpriu com o combinado. A gente já tava conversando, falando no WhatsApp sobre isso e tudo, né? A equipe com ele. E ele simplesmente se fez de, né? Doido. Foi isso que aconteceu. Gente, a Fatinha é fofoqueira profissional Ela vai contar tudo Gente, não ela é disso, tá? Tô contando que não foi o pessoal lá da Angola O pessoal da Angola a gente amou eles Eles são perfeitos, maravilhosos Foi o, o pessoal aqui do Brasil mesmo, entendeu? O homem do Brasil é, e ele tá contando porque ele ficou mais dias lá que eu, imagina foi. se eu tivesse lá... A gente ficou lá, tinha uma refeição por dia, e não deu diário de alimentação, foi só nos últimos dias, foi combinado isso com ele, beleza, mas... Ele falou que ia ter uma cozinheira na casa, não tinha cozinheira nenhuma. Nossa, é verdade, tá até no... É, no cronograma. Não tinha nada disso, entendeu? A gente chegou, a gente foi iludido. A gente foi passamos um o maior perrengue lá e eu acho que foi uma falta de respeito. Eu falei um monte pra ele mesmo no meio do aeroporto e se eu ver ele de novo eu vou falar mais ainda pouco esse cara, viu, gente? Deixa ele, viu? Que Deus tá vendo o que você fez com a gente, tá? Bonitinho. Comprou umas maquiagens top lá, gente. Eu amo essa marca. Ai, maravilhosa. Conseguiu comprar coisa lá ainda? Ai, comprei agora no último... A gente foi comer. Eu tava, eu tava morrendo de fome. Nossa, fui comer no shopping. Fui comer no shopping. aí vi essa loja e falei... Não água. Vocês